Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.hgtrdi No vídeo de hoje, trazendo de volta o quadro Comprinhas GJ Que é um dos quadros que vocês mais gostam aqui do canal Trouxe as minhas últimas super comprinhas de unhas Que eu sei que vocês amaram, né? Se eu não me engano, o último Comprinhas GJ também foi de unha Vocês adoraram, então já estou aqui de novo Tô aqui com uma sacola gigante, gente, cheia de coisa que eu comprei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 então gente, vamos lá, dessa vez eu comprei tudo numa loja só, e aqui dentro tem tipo assim, muitos esmaltes eu comprei tanto esmaltes que eu tava já precisando mesmo, que são alguns dos meus favoritos que estavam acabando aqui na minha coleção como eu também comprei alguns de coleções que são lançamento, tá? vamos lá gente, eu vou começar pelo esmalte mais manjado nesse canal, que vocês já ouviram eu falar várias e várias vezes aqui que na verdade é a base fortalecedora da Impala, gente, que é a minha base fortalecedora favorita, eu já falei pra vocês aqui no canal é uma das bases que inclusive ajudou pra Processo de crescimento das minhas unhas naturais. E sempre que eu vejo essas bases aqui no mercado, eu compro porque eu gosto de ter estoque. Porque praticamente todas as minhas esmaltações eu tô usando, né? Inclusive, muitos de vocês veem essas minhas recomendações e acabam comprando uma outra muito parecida, que é a laranjinha. Essa aqui é a base fortalecedora. A outra laranjinha é a base vitaminada, que inclusive é muito boa também. Mas, para mim, nada se compara à base fortalecedora da Impala, que é a minha base fortalecedora favorita, gente. Amo, amo, amo. Inclusive, falando da Dita Cuja, a base vitaminada eu também comprei lá, gente porque assim como eu falei pra vocês, é uma base boa só não acho tão boa quanto a amarela, mas é bem boa também. E olha só a diferença, gente essa aqui é a fortalecedora que é amarela, essa é a vitaminada que é laranja. Uma do lado da outra é bem óbvio a diferença, né? Mas às vezes você vendo uma ou outra só, dá pra confundir sim. E só pra gente finalizar nessa linha de cuidados aqui da Impala e agora pular pra outra marca e outros esmaltes também, eu também comprei o Incolor que é da linha tratamento. Eu gosto muito desse esmalte aqui porque ele é uma fórmula muito fininha e caso você tenha alguma coisa contra, né, bases de tratamento que adicionam cor, é uma opção, né eu não tô nem aí, eu gosto muito dessa amarelinha eu acho ela tudo pra mim, não me importa com a cor e olhando aqui na nota fiscal, acredito eu que eu paguei R$3,49 em cada uma dessas basezinhas aqui, tá? Vamos passar pra próxima marca, os próximos esmaltes que eu comprei foram da Verona, e novamente, eu já vou começar com o que vocês sabem que eu comprei, porque sempre que eu vejo esse esmalte, eu compro, que na verdade é um dos meus esmaltes favoritos que é o Clara, da Verona esse esmalte aqui, ele é um azul bem escuro, bem fechado, que eu amo, gente o azul escuro é a minha cor favorita ele é uma fórmula creme normal, sem brilho, sabe, gente nada demais, mas como eu uso bastante essa cor, eu tenho vários vidrinhos desses, tá então já comprei pra o estoque também enfim, gente, amo, amo, amo esse esmalte também comprei alguns esmaltes nude gente, na verdade, nesse vídeo aqui que eu tô gravando, eu tô gravando porque eu comprei muita coisa, mas a minha intenção não era comprar esse tanto de esmalte, eu só ia atrás de alguns esmaltes nude, uns branquinhos que estavam faltando aqui na minha coleção, sabe que de tanto você usar vai acabando, essas cores mais Básicas? Pois é, eu ia comprar só esmalte nude, uns branquinhos e uns pretos, né? Mas aí acabou que eu comprei um monte de esmalte. Mas enfim, a minha intenção era os nudezinhos. E aqui eu comprei as cores Emma, que é um nudezinho rosado bem neutro. Essa aqui que é a Isla, que é um nude rosado também, mas ele é mais quente e um pouquinho mais escuro. E por fim, a cor Vício, que ele é um nude mais clarinho, mais puxado pro frio, tá? Vou colocar os três lado a lado pra vocês verem a diferença. Então tá aqui, olha. Emma, Isla e Vício. Ansioso pra testar. Comprei essa cor aqui, chamada Mar Que na verdade eu nunca testei Ela parece, se eu não me engano, um pouco com a cor Justine, que eu já tenho na minha coleção Deixa eu pegar pra fazer uma comparação Olha só, essa aqui é a cor Justine, que eu já tinha na minha coleção E essa aqui é a Mar É literalmente a mesma cor, só que a Mar obviamente É mais clara, e eu também achei Parecido, gente, com o Raquel Só que o Raquel é metálico e o Mar é Cremoso, né? Então já comprei porque Eu não tinha essa cor e achei muito bonita Também. Ainda na Verona, eu comprei Umas cores mais diferentonas, que normalmente eu não uso sabe mas eu quis comprar porque eu fiquei curioso como por exemplo esse esmalte aqui é muito difícil me interessar por um esmalte cinza gente eu não tenho nenhum esmalte cinza na minha coleção para vocês terem ideia na verdade eu tenho cinza sim mas é metálico então não sei se conta muito mas assim cremoso esse aqui é o primeiro essa aqui é a cor Eden eu não uso esmalte cinza mas eu fiquei muito curioso por essa cor que é um cinzinha clarinho e tal já quero testar também comprei a corava que é um marronzinho eu tenho esmaltes mais ou menos dessa cor aqui não uso com muito tem muita frequência, mas às vezes é bom pra fazer um detalhe em alguma nail art, alguma coisa assim então, bom, ter tá na coleção e esse have aqui, que eles taxaram como nude, mas pra mim tá mais como um roxinho frio, sabe gostei dessa cor aqui, essa cor aqui eu já sei que eu vou gostar, é só porque é uma cor que eu tenho dificuldade de encontrar em outras marcas, geralmente os roxos que eu encontro em outras marcas são mais saturados, o que eu também gosto mas comprei esse aqui pra ter a variedade né gente, passando pros glitters da Verona, eu vou dizer que eu já dei uma roubadinha, já abri essa sacola e eu usei esse esmalte aqui... <risos> Esse aqui é o glitter Eloá. Olha só, ele é naquele esqueminha confete, sabe? Que tem várias cores aqui dentro. Aqui eu consigo enxergar partículas de confete brancas, azuis e pretas. E eu consigo enxergar partículas de glitter azul escuro. Eu já dei uma roubadinha e apliquei em cima dessas unhas aqui, tá? Porque eu achei que tava combinando. Eu tava com a esmaltação toda rosa, né? Mas eu fiz a maquiagem rosa e azul e eu falei, ah, por que não fazer uma unha azul? Então já até aprovei esse glitter, né, gente? E por fim, o último esmalte da Verona que eu comprei foi o glitter Bourbon. Bon, que é esse glitter prateado aqui Eu não sei se vocês vão conseguir pegar aí na câmera, gente Ele não é naquele estilo de glitter meio confete, redondinho Ele é como se fossem uns pequenos filetes, sabe, gente? O brilho eu achei muito bonito Fora que ele não é aquele prata tradicional mais clarinho Ele é tipo um chumbo mais escuro E eu arrisco dizer que ele reflete assim Uns 80% pro prata e uns 20% pro dourado Eu achei bem bonito mesmo Em cada um desses esmaltes da Verona Eu paguei R$2,25, gente Vamos passar agora pra Risqué. A Risqué é uma marca que eu gosto muito. Dificilmente eu me decepciono com algum esmalte deles. É muito raro isso acontecer, gente. Então já comprei aqui uma cor que eu tava à procura, né? Assim como eu falei pra vocês, o nude. Que eu fui na loja só pra comprar esmalte nude. Voltei com três anos de esmalte, surto. E também comprei alguns glitters que são super famosos. E eu ainda não tinha testado. Mas vamos começar pelo esmalte nude. Eu comprei a cor Chic Pop da coleção K-Pop Love. Eu tenho alguns outros esmaltes dessa coleção K-Pop Love aqui na minha coleção e eu gostei bastante dos outros eu espero que eu goste bastante desse nude também porque esse tom de nude aqui é o meu tom de nude favorito pra unha pra fazer aquelas unhas baby boomer fica muito bonito também até pra usar sozinho também fica super lindo e além disso, gente eu comprei esses glitters aqui só porque eu estive de fora esse tempo todo começando pelo As Mil Purpurinas da Risqué que eu arrisco dizer que deve ser o glitter mais famoso da Risqué e acreditem ou não até hoje eu não tinha testado e esse glitter é super antigo no mercado já então eu vi já comprei, ele tem as partículas extremamente fininhas eu acho que é por isso que ele é tão popular, né é até difícil encontrar esmaltes que tenham as partículas tão pequenininhas assim e eu também comprei o granulado rosé, que é basicamente o as mil Purburinas. só que em vez de ser num espectro prata, é no espectro rosado olha só a diferença entre os dois aqui pra vocês verem, gente no chic pop da Risqué eu paguei 5,49. e nos dois glitters da Risqué eu paguei R$3,49 em cada um Lembra da marca que eu comecei o vídeo, a Impala, falando dos fortalecedores e tal? Vamos voltar para ela, porque eu também comprei bastante esmalte da Impala. Só que eu quis intercalar as outras marcas logo, porque a gente fala só dos esmaltes de cores no final, né? Eu deixei as bases lá no início. Vou começar com esses três esmaltes aqui que eu fiquei extremamente animado em encontrar. Vou dizer novamente que já dei uma outra roubada e já usei esse aqui também, o Araras Online. Eu amei esse esmalte e, sinceramente, baseado na minha experiência com esses esmaltes da linha Reconnect, preciso dizer que nenhum me deixou na mão sabe, eu já testei o laranja e o amarelo e amei os dois, tenho na minha coleção mas agora eu comprei o Araras Online que é esse azul aqui, inclusive ele é praticamente da mesma cor do meu esmalte favorito da Verona, gente, olha só, é muito igual, praticamente um dupe e não me decepcionei também com a cobertura nem nada óbvio que um esmalte da cor do meu favorito eu ia testar na hora, né gente? Mas também comprei esse aqui, curtir o próximo, que ele é um pink assim, bem arrocheado, tá? ele não é tão hot pink, mas ele não chega a ser um roxo, e comprei o Red de amor, que é um vermelho bem bonito levemente mutado, tá gente? Ele aparece bem saturado na câmera mas na vida real ele é um vermelho assim bem elegante, levemente mutado, mas ele ainda é bem saturado, tá? É bem bonita a cor Comprei dois esmaltes brancos e um preto da Impala, da linha básica mesmo deles, porque eu amo os esmaltes brancos e pretos da Impala. São uns dos meus esmaltes brancos e pretos simultaneamente favoritos do mercado. Também gosto bastante do branco da Risqué, do branco da Ludrana, mas já comprei dois branquinhos aqui da Impala e um preto também porque eu sempre gosto de ter Porque a gente sempre usa, né, gente? nail art pra fazer um detalhe aqui, outro detalhe ali Ou até mesmo pintar as unhas completamente de branco Que eu amo fazer, né? Falando de coleções Comprei dois da linha Lollipop da Impala Comprei o Galeia de Frutas Que é esse rosinha E esse merengue suíço Que é esse azul Tiffany Esse verde água Esse turquesa Não sei explicar essa cor, gente Eu sei que eu achei muito, muito, muito linda Já quis trazer os dois pra casa Espero que tenha uma pigmentação boa Nunca testei essa linha Lollipop Pop aqui. Já testei vários esmaltes da linha Jupais para Impala, mas eu nunca tinha testado esse aqui. Esse aqui ele é um nude meio acinzentado ou um cinza meio nude, não sei explicar essa cor, que é o Olha ao Redor. Inclusive, eu comprei por curiosidade, né? Que eu achei esses esmaltes meio clarinhos, meio nudezinhos, meio puxados pro cinza, bem bonitos. Fora que esse aqui também é muito bom para fazer aquelas nail arts que envolvem esmaltes nude, que eu falei para vocês, que eu tanto tava indo atrás, né, gente? Então eu precisava trazer esse aqui para casa. Comprei esse esmalte aqui, que é uma colaboração entre a Impala e o United que é o siga dançando eu tava procurando na verdade do laranjinha da linha Impala Neon Power mas eu não encontrei então eu trouxe esse aqui porque eu achei bem parecido na verdade espero que a pigmentação dessa linha aqui também seja boa porque a cor realmente é muito bonita pra finalizar as compras de esmaltes eu comprei três unidades do verniz extra brilho da Impala eu lembro que eu já testei esses vernizes aqui no passado e eu tinha gostado bastante mas comprei novamente porque eu não tinha mais nenhum na minha coleção na verdade eu tinha um só mas eu acabei jogando fora, porque ele já tinha passado da validade Inclusive, gente, eu sou a louca do extra brilho, eu sou a louca do top coat Se você tem uma recomendação de um extra brilho ou top coat que você goste bastante Comenta aí embaixo que eu super quero conhecer, gente Tem uma coisa que eu tô comprando, é top coat, extra brilho, que é essencial, né? Então, gente, todos esses esmaltes aqui da Impala que eu falei pra vocês Eu paguei valores diferentes Os vernizes extra brilho que eu mostrei pra vocês por último, por exemplo Eu paguei 4,49. Os outros esmaltes das outras linhas eu tava pagando entre R$3,49 4,49 também, então deu uma variada sabe gente, é porque tem umas coleções que são mais novas do que outras, aí o preço varia bom, acabamos os esmaltes o que eu ainda comprei foi obviamente um tubo de removedor de esmalte sem acetona, já falei aqui no canal inúmeras vezes que eu não uso acetona pra remover o esmalte das minhas unhas, eu gosto de usar esses removedores aqui, porque a acetona danifica demais as unhas, então eu prefiro usar esses removedores que não tem acetona e vem com hidratante, os que eu mais uso assim, na vida inteira, são esses aqui da Farmax eu sempre compro eles nesses tubos tubões aqui gigantes, porque compensa muito pra mim, eu tô sempre fazendo as unhas, mas eles vendem também nos tubinhos pequenininhos, tá? você não precisa comprar esse trambolho aqui se você não precisar, é igual eu preciso e é isso, gente! Inclusive, eu não vou nem abrir isso aqui, tá? Porque eu tenho um em uso já que é esse aqui, e eu também tenho outro já lacrado, que é esse aqui, ou seja, gente realmente não falta esse fortalecedor aqui em casa, né? Nesse removedor eu paguei quanto, gente? Olha só, paguei R$14,49 então eu sempre tô comprando esses tubões grandões. Comprei um ao Algodão Flock da marca Partex, que foi R$1,10 gente, olha que chique vamos de economia, que eu sempre uso algodões nesses modelinhos que são inteiros e você vem tirando os pedacinhos ou então aqueles disquinhos de algodão pra remover o esmalte das minhas unhas, eu adoro por fim, eu também comprei um secante de esmalte, gente, eu comprei o secante para unhas Careless de 400ml, que é esse aqui, gente, no meu último vídeo de comprinha, se eu não me engano, eu mostrei pra vocês o secante da Risqué, que eu tinha comprado né, eu acabei que testei, eu amei tanto que o meu acabou inteiro Fui comprar, não encontrei o da Risqué Mas encontrei esse aqui da Care Já tô ansioso pra testar, pra saber se eu vou gostar também Espero que eu goste, gente Ele promete ter óleo de cravo, fortalecer as unhas e hidratar as cutículas Promete proteção e brilho, diz que não forma bolha Gente, todo óleo secante forma bolha Se você passar muito de perto, então é passar demais Então, né, não vai nessa Aplica de longe, aos pouquinhos, né Mas eu vou testando, porque eu adoro esses produtos que prometem secagem rápida, gente Porque a minha vida é assim, entendeu? Papo, tô com pressa essa cara é tudo pronto <risos> Gente, essas foram todas as minhas comprinhas exceto dois itens que eu comprei duas pedrinhas pome tipo, de raspar pé que foi dois reais cada uma mas são as únicas coisas que não são de unhas, né? De resto, todas essas foram as minhas comprinhas no total, essa comprinha saiu por centavos. estou muito feliz com essas minhas comprinhas principalmente com esses esmaltes que eu nunca testei dessas linhas que eu nunca tinha testado aqui tem muita coisa que eu já amo, que eu já conheço coisa que eu sei que vai funcionar e coisa que eu quero me surpreender também então é isso você gostou de ver as minhas comprinhas, de ver os meus produtinhos de unha, né, os esmaltes que eu comprei, tudo que tava dentro dessa comprinha já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal tem vários vídeos de unhas de tutorial de unha, né, art, vídeo de comprinha, tem vídeo de maquiagem também tem vídeo de comprinhas de make aqui é um canal completo, entendeu, meu amor? já se inscreve, vai rolando por aí que você vai encontrar conteúdos incríveis aqui no canal, conteúdos incríveis não somente aqui no YouTube como também no meu Instagram Twitter e TikTok nessas plataformas eu produzo vários conteúdos de beleza maquiagem unhas no TikTok tô contando história tô dando uma de doida no Instagram tô sempre conversando com vocês pelos stories respondendo comentários respondendo DMs então já vai lá me seguir nessas plataformas para você ter um 360 do meu conteúdo e não perder nada comenta aí embaixo qual desses esmaltes você já testou e gosta né desses aqui que eu mostrei e qual deles você não testou mas tá curioso para testar depois desse vídeo com tudo isso dito, eu acredito que...